No vídeo de hoje eu vou te falar sobre o Corinthians que está monitorando o jogador William. Que história é essa, tens Vou te falar desse assunto, vamos começar o vídeo comentando um pouco desse assunto, trazendo as informações do Corinthians, porque o, o Corinthians aí tenta contratar o, o William, né? Está aí monitorando o jogador brasileiro que já passou aí, por, que era esse São Paulo, né? jogar no, no São Paulo também o jogador o William, né? jogava aí também no jogou no Chelsea jogou também aí tá jogando no Arsenal né tá jogando aí a Premier League né o do campeonato inglês né então agora o Corinthians está melhorando né não está sendo aquele Corinthians que que não joga que não jogava bem né então o Corinthians agora é, tenta aí contratar o William. para quem sabe chegar até uma Libertadores brincar aí pela Libertadores da América né se inscreve no canal ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo deixa o teu like porque o teu like ajuda demais no nosso canal tá bom tiver no próximo vídeo tada fui